Então, passar aqui para falar rapidinho que esse vídeo foi gravado sem o Mateus saber, tá? Tchau. Dá like, se inscreve, porque esse vídeo demorou muito para fazer e deu muito trabalho, tá? Falou. Aí, aí, porra. Sua, mano. posso imitar o Rafa? Hum, Meu. Pelo hello, de editor históricas. Mas, em geral. Nem sei que tu veio, mas tudo bem. Veio uma tática roxa. Ah. Eu tenho uma um eternidade. Um Sério? Que item? Uma pistola. Que é o que eu, eu vou lá matar. Será? Não, eu vou, mata isso daí. Será, e será, Gabi? Será? Até uh! <risos> não Gabi. Porra. Já Eu tenho você tem uma pump para o Eu bip tiro para cá. O que? É um cara? Toma. Tô brincando com ele. Mano. Pô, calma aí, mano. Calma aí. Meu Deus, quase que eu morro, velho. Gabriel, você tá melhor Azei. que eu. Hein? A minha irmã ela tá. Ultimamente tá viciada loucas né? Não sei como resolver cara. Caso perdido. Caso perdido. Hashtag, uh, Hashtag. Não. Hashtag nomo. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Yeah, tô indo Okay, right. <laughs> <laughs> <laughs> Parceria com o Free Fire, pode Fortnite tem parceria com o Free Fire, você não viu não? Não Tem um monte de... servo ali Bom. Tô fio A aparição dele pro... Ai, eu dei um Oi O que você aprende em geografia? Cultuário. Em geografia? Hum. Lugares Lugares? Ué? Não, mentira Que legal <risos> É uma matéria meio interessante Porque você pode fazer muitas coisas Ah, tá no nono, não é? Eu tô no primeiro colegial, cara Primeiro colegial, já? Eu tô Pô, o... oh, minha irmã ultimamente tá me irritando não, não é Começou legal, su com o o começo a surdo, Começou o mito É o cara que tá ali, ó Então fiz pelo voando ali, velho Não vá! Você vai. tá esquecendo que é surdino Oi tá, Eu foi só foi. tô falando que um surde... Não faça isso, eu ainda morri Então, é o seguinte Nessa parte tava chegando no final e eu tava Desesperado porque o Matheus tinha morrido E só tinha eu e eu acho que mais dois caras Bem, o resultado da partida vai mostrar daqui a pouco, então espero que... Vocês não me julguem, tá? Foi mal. Mamãe, mamãe. Não, não faz, mamãe. que ele, mate um. ele mata pelo menos um, não, oh, fechou o circo. Fechou no cara. Não fechou, hum, Vai tirar quase. Vai, vai tirar não vai ter nada vai muito Olha tipo, lá Olha Olha, aí. olha, olha linda, Eu tô bem na ponta Eu tô, vendo, tô vendo. Hum, que não, tem ó, o, o cara morreu ali Não, sei morreu. morreu Não, você eu morreu, morreu. Não, não nada Não consegui nada, não rapaz Você morreu aqui, sim, fudeu Eu ouvido, mas não tem cheio Não tenho cheio, Não tenho cheio não. Eu não de morte Não é que não cego, assim Não tem lugar pra se esconder O lugar uma morte ah, Matheus, morreu um dos caras, eu acho. atirando? Eles estão atirando, Matheus. Eu sei que há três caras e você é um dos... Não, eu acho que é três caras. Tá, mandou, tá, mandou. Peraí. Ah, o tá o que? Ah, o Você tem 20 segundos, Ah, o cara Puxa aí, puxa aí, puxa aí. Eu mãe, não muito Ah, eu É, esse foi o resultado, então... É... A te un altro po' Ciao.